O que você acha de ir até uma concessionária e pagar até metade do valor de um carro zero quilômetros? Fala aí driver, se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos, e para que esse sonho, esse projeto vá adiante, nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda, votando a favor no link que eu vou deixar aqui na descrição da PL 4437-2019, que vai estender todos os benefícios que hoje os taxistas tem para a gente que somos motoristas de aplicativo. Ou seja, vamos ter desconto no valor de um carro zero quilômetros, desconto no IPVA, Poder andar nas faixas de ônibus em horários de pico, que é uma coisa muito importante, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que o trânsito é intenso. E vários outros benefícios que hoje em dia os taxistas têm. Você vai acessar esse link e você vai ver que já tem muitas pessoas que votaram não. E quem será que votou não, hein? <risos> Então, para que a nossa voz seja ouvida, para que esse projeto vá adiante, eu acredito que a gente precisa ter no mínimo 50 mil votos. E hoje acreditei em muito mais de 50 mil motoristas rodando nos aplicativos, não acha? Então, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, dá um like nesse vídeo, porque você dando um like o YouTube vai compartilhar também com outras pessoas que estão acessando agora o YouTube, fizeram alguma vez alguma pesquisa sobre Uber e elas acessando, elas vão votar a favor também nessa PL que vai fazer com que nós tenhamos vários benefícios, que hoje não temos nada, e esse é um vídeo rápido e objetivo um grande abraço, até a próxima falou, tchau!